Bora pra análise sem spoilers do filme O Chamado 4, Samara Ressurge. E esse que supostamente deveria ser um filme de terror, mas ele tá mais pra drama ali com suspense. É, e aí qual é que é a parada aqui desse filme, né? Tem uma assombração ali que é a Sadako, que tá aterrorizando o Japão aqui completamente e tem uma fita cassete ali associada a essa assombração, né? Quem assiste essa fita tem 24 horas pra morrer. E aí tem uma estudante ali super inteligente que resolve desvendar o caso, descobrir o que que tá rolando com essa fita para tentar salvar a família dela da, do ataque da Sadako. Bom, e olha aqui, uma informação importantíssima aqui é que esse filme, o Chamado 4, não é uma sequência direta do filme O Chamado 3. Aqui, assim como na versão original japonesa, a vilã é a Sadako. E é, já os filmes O Chamado 1, 2 e 3, eles são a versão americana, onde a vilã é a Samara. Agora, esse filme aqui, O Chamado 4, Samara ressurge, na verdade, a vilã é a Sadako. Então, assim, ficou um pouco esquisito isso. Bom, então vamos lá a crítica desse filme chamado 4, Samara ressurge e o nome original dele é Sadako DX. E esse filme que consegue fazer a bizarrice de tentar explicar cientificamente o porquê que a Sadako aqui tá atacando todo mundo, eu fiquei assim ó, incrédula quando eu vi essa tentativa de explicação. Eu acho até um tanto quanto ridícula a tentativa do roteiro de dar essa explicação, que justamente o elemento sobrenatural eu acho que era o forte da franquia, e o primeiro filme lá já se destacou em meio a vários filmes de terror, justamente por causa desse elemento sobrenatural. Tá, esse é um ponto, assim, horroroso desse filme Mas aí tu me pergunta aí o resto Então, igualmente ruim É, o filme tem alguns pequenos detalhes que são extremamente irritantes Já começando pelo roteiro, né, que tem esses problemas que a gente comentou Mas os personagens aqui principais tem alguns tiques ali de gestos Que são extremamente irritantes Parece algo pequeno aqui, mas que ao longo do filme vão meio que minando -me a nossa experiência A personagem principal fica fazendo os gestos com a mão, assim O cara fica colocando o dedo no nariz Eu achei isso extremamente irritante Olha, é um filme de uma hora e quarenta, assim, com cenas mirabolantes, ideias, nada a ver, e personagens que não são muito carismáticos. É, o filme, ele tenta se reinventar, dar uma modernizada aqui, adicionando alguns elementos de tecnologia e atualizando aqui esse terror pra agora era das redes sociais, né? Mas de uma maneira que pra mim não funciona tão bem, né? E em um outro momento acaba prendendo a nossa atenção, mas a maneira como eles recontam essa história, eu acho que não funcionou tão bem. O plot twist pra mim, assim, tá muito muito ruim, o final também tá muito estranho, eu não curti e realmente assim fiquei entediada. É, o filme ele se vende como um filme de terror aqui, mas ele não tem terror, ele não tem momentos de sustos aqui. Como a Gabi falou, ele é mais que um drama, assim, com uma pegada de suspense e em alguns momentos até comédia. Né? E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos se inscrevam em todas as redes sociais, recomendo para vocês o nosso Instagram, Bulldog Underline Nerd Underline, lá tem muitos conteúdos novos, muito legais que a gente posta. Bom, e lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também para serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor Isashi Kimura que acabou trazendo um filme assim, bem mirabolante, bem morno e sem graça. É, para mim eu acho que o grande problema aqui da direção são as técnicas de ação e o próprio CGI que dão toda uma cara de baixo orçamento o filme inteiro, né? É, os bichos ficavam trimilicando assim, então o efeito ficou muito esquisito. É, a ambientação até é interessante em alguns momentos aqui, e as atuações ali, elas são fracas, um pouco exageradas em vários momentos ali, e para mim não são muito dignas de nota. Né? E esse é um filme que, infelizmente, ele sai do gênero de terror, e acaba tentando se levar a sério, mas não funciona. É, o elemento sobrenatural, que é algo que prendia muito a nossa atenção, e era meio que a essência aqui dessa franquia, acaba sendo deixado de lado, e o filme ele tenta se reinventar e dá uma